E aí clã aqui, hoje a gente tá voltando com Monskars, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer mais uma área e mais um chefe, vamos lá? O que a gente vai fazer hoje a gente vai subir essa parte e depois a gente vai pra cá. Pra cá. É, a interrogação tá pra cá. Será que dá pra ir direto lá? Não Só ainda, a gente tem que subir. Maravilha. Brincando. Os caras dando trabalho. A gente tem ali acho que encontrar um bicho. meu ataque tá, tá mas A tá, cura Vamos subir Maravilhoso Pode lá um menininho aqui ó. e a arema chama mais uma parte do corpo O elevador. A gente tem uma criatura gemendo aqui. Ela nos agraciou aí com o poderzinho dela. Poderzinho não, um amoleto. Passa, cara, me desculpa Beleza é uma sofrida, mas deu certo Mostramos um olho, que maravilha Aqui é um poder novo que a gente tem ó. Se eu não me engano pegou e derrotou o de último chefe ó. Ali tem uma interrogação, a gente tem que pegar aquilo ali Aquilo ali é prioridade. Ops, ops, ops. Ou então, ali pra baixo, tá? Ah, que tinha alguma coisa aqui. <risos> parece uma escada, não parece? Sempre, sempre, sempre tem coisas com Nossa Nossa, tem tantos inimigos aqui. Não tô afim não, viu? Uma amuleta. Tem coisa para lá, vamos ver. Como é que tem? Oh, beleza. Não dá, beleza. Chablão, então descobri e faz pouco tempo que dá para quebrar. os projéteis, deixa que voa com muito custo a gente conseguiu não, não, não, não, nossa, isso aqui ficou muito complexo Tem uma ideia, se a gente... ah, não tem como Gárgula aqui, vamos ver se ele permite a gente atravessar. Aqui é uma dona. É ah, fantasma da Wanda A hora Deixa ah, o bicho eu que sangue nos olhos nem né, em cima Vamos dar um jeito nesse menino aqui Vou tomar dano de magia que a gente foi, hein? Aumentar o dano crítico Dá pra contar muito com esses stalactites dá muito dano nos bicho Fazer mais um parkour aqui Com aquele negócio Maravilhoso, mais um Quantidade de dano que esse bicho dá, a quantidade de dano que a gente dá nele. Nossa, que desastre depois de muito sacrifício a gente conseguiu voltar aqui Pegar o nosso, nosso negócio Um trem ali, mas não deu pra gente Vamos se o Gárgula alivia Alivia Ah não, uma área Difícil, mas deu tudo certo. Aumentar o crítico, ah, um espelho ah, só agora chama um espelho, rapaz, braba demais. Ele tá, ele tá bravo oh, oh. Deixa carregar cara Por que que eu não tô carregando? Estranho, ah, oh, o gangar defeito. Noção a gente tá tem a cara de desacerto, não tem? Não tem a nossa cura. Não vou falar que foi fácil não É mais um ossinho Chegando perto da interrogação Fim da pasta na gente Malditos Ah Vai ser difícil Temperamos aí o... Que Beleza Eito. Uh É só isso? Esse bicho então os críticos e quase na interrogação tá. Não aí, ó, está um... uns gemidos esquisitos. Oi? O arremesso de arma é fantástico. É um pesado, hein? Cadano, né? Ufa, uh, foi difícil. Pode ser considerado um chefe porque foi muito difícil. Tá tudo fazendo uns barulhos aí. Tudo uma tremedeira depois disso. A gente vem pra cá Ó oh. Por Conversamos com todos os bichos Aqui. Agora sim a gente tem a chave. Ah não, a chave para o lugar correto. Tem mais um espelho, a gente vai usar. Saiu uma sombra, mas nada tão daquela que a gente enfrentou agora pouco. Eu não sei, eu não sei qual que a gente acabou de abrir. <risos> é, foi essa? Não. Pegamos o teleporte agora para Inácio. Não precisa, não tem nada no caminho aqui que interessa. O último teleporte até aqui. agora a gente tem a chave a gente tem esse poder e, e é isso é tudo isso é isso também é o poder de abrir a, a, a árvore né não eu fui pro lado errado não desculpa <risos> é, pro outro lado beleza. Maravilha, a gente quase o anime saiu completamente da casinha. Duvido você me atacar. Duvido, cara. Maravilha. Tem um espelho preto. Espelho, espelho escuro, preto. Não vou ignorar por completo esses inimigos porque, com licença, é uma puta área difícil. cara tem uma raiva esse bicho que voa ele só toma dano de de magia esse eu não gosto, viu? Esse eu não gosto de jeito nenhum Olha que inferno Infernal, cara, infernal Tem que ir pelo outro lado Peguei a interrogação Vai pior que carrega devagarinho a barra nele Aí a gente faz uma plastada dessa Nossa Para menos Maravilha Maravilha Usamos cenário contra ele Difícil demais Difícil demais Vamos o corta caminho Crueldade, olha que caminho. Interessante, não tem nada aqui, não <risos> tem nada. O vídeo tá ficando longo, hein Mas não tem problema Cadê o menininho? Fugiu, cara Okay. o chefe tá com uma cara de chefe <risos> tá crueldade Maravilhoso. E o bom de fazer uma área dessas é o seguinte: você vai aqui, ó, e abre mais um quarto caminho. É assim, se você tomar um desacerto o chefe fica mais rápido de chegar aqui. Então é mesmo? Beleza. Ele volta ao Cruel Lajos. O Cruel Lajos, ele é um corpão que fica no fundo, ele não toma dano. Para ele tomar dano você tem que acertar uma magia na cabeça dele, ele fica voando. E aí, você tem todo tipo de coisa acontecendo. Você tem é, você... essa o que ele dá, tem a hora que ele explode. O desvio dele não é fácil, viu? A gente acertou uma magia nele, ainda bem. Vamos usar aqui um pouquinho da carga esperar ele vir na gente. Mesmo. Carregamos e tiramos já uns 25% da cordeira, que não é muito Vou pela, pela direita a gente usa a direita só para carregar Uh, conseguimos É muito, muito difícil Derrotamos o Eprisínio Strongly e Tesspeller Vai ter um pequeno diálogo Eu não lembro se tem uma segunda fase Não, pegamos uma chave uh. <risos> Nossa A gente está jogando isso aqui faz tempo hein? O que fazer agora? Bom como eu estou jogando isso aqui, o vídeo nosso já deu 500 horas A gente vai voltar para o espelho, salvar e encerrar O que ele voltar? Tá. A gente abriu um monte de atalho facilitar a nossa vida, porque a gente sabia que o chefe era difícil e você acaba sendo derrotado inúmeras vezes, tanto que a gente não tem nenhum... nem nenhum... sequer, né? Perdeu tudo, tá tudo. Oh! Maravilhoso! Deixa eu vai vir aqui, ó. Vou colocar mais um ponto aqui, aqui só para torrar tenho intenção de comprar tudo, mas eu só uso dois. Eu uso esse aqui pra frente e esse aqui vai direto no inimigo. Então fica assim, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dando like nossos vídeos. A gente joga jogos de metroidvania e recomendações. Esse é os três Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta, vendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!